Bande Guru Padodandam Bhaktavinda Samanitam Sri chaitanya Prabhu Mandinita Ananda Sahoditam Sri Nanda Nanda Nanda Nanda Radhika Charano Dayam gopi Samayuktam Binda Vananda Nohar Van Chakalpataru Sake Pass in the Bevach Patitanang pavone babeshna vibio namu namaha mukankaroti bachalang pangung lang hai tigirin yatke patamahangabande paramahananda madama benda vitu sede vipia vikes vasicha sna bactipade devi sottavotui namaha nara ivanamasketo norunche devin sara svati vya tato jayo ho mudhe kishna kato gauri yapatra prakasa ne sadhanurakta guru bhakti yukta bhakti pramodakshya jagod varna dhe yam sadha paribhavajna tethas padam siva virinchanutam saranya bhita tiham puno tapa labhavat dibootham bande mahapurushate charuna rthinam yatpaad pallava nakchanda manicha taay vispuriji toquei me viu urna no rago sagro Sara adhikam e kadam kipam karush Sri Krishna Chaitanya Prabhunitta Ananda Sri Adhita Gada Dharasivasadhi Gaurav Bhaktabinda Krishna Chaitanya Prabhunitta Ananda Sri Adhita Gada Dharasivasadhi Gaurav Hare Krishna Hare Krishna Krishna, Krishna, Hare Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare Ajahnulam Bita Bhujoka Noka Shankirtanai Kapitaru Kamala Yataksho Visham, Baro, Vijavaro, Jogador, Mopalo, Jagat Priya Karu Karuna, Bataru, Hari Krishna, Hari Krishna, Krishna, Krishna Hari, Hari Ram, Hari Ram, Nama Migange Tavapa Sura Surair Bandito Dibharupam Bhuktin Chamuktin Chadada Sinitam Bhavan Rupe Naranam Ganga Taranga Ramani Kalapam Gauri-nirantara-vivu-shi-tho-vá-ma-kágam nasipurapati bhaja vi shanátham vágí sa jusvá Vam Nishinga Maham Bhaji. Hare kishna Hare kishna kishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama, Rama, Rama, Rama, Rama. Hare Dhana Jeevan Jauvan Raja Sukham nainita manukha nanasuparam Teja ghamma kathasa kalambipalam Bhaja godrum kana naranjividum Bhaja godrum kana naranjividum Bhaja godrum Shri Shri Bhakti Siddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa jagat Guru, Guru Universal, diz: Para frear a corrente negativa dessa sociedade enlouquecida, é o dever de um membro, um verdadeiro membro da Gaudiya Matson transcendental. Gaudiya Gosthipatya Shishila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur -tá Goswami Prabhupada Paramahansa Jagad Jagadguru disse Frear esta, o comportamento fanático da sociedade atual é o difícil dever da Gaudiya Amat Transcendental. Muitas pessoas, por conta da própria inveja, questionam, o que a Gaudiamat faz? O que a Gaudiamat faz? Muitas pessoas, sociedades, é, associações estão fazendo tantas coisas. O que a Gaudiamat faz? Eles perguntam, a Gaudiamat não está distribuindo comida seca, alimentos secos para aqueles que estão em, em nas áreas de eh, afogamento, de enchente? A Gaudiya não manda comida para eles? A Gaudiya não abre hospitais? O que a Gaudiya faz? Que tipo de caridade vocês fazem? Que tipo de honra nós podemos dar para a Gaudiya Vai depender do que vocês fazem. O pai da respondeu. O que a Gaudiya faz? As pessoas comuns não podem entender. Porque o nosso cérebro, o nosso cérebro material, a nossa mente material Nós só consegue entender coisas materiais. Então, o que você está dando, eu posso ver, e se eu posso ver, eu posso calcular. Então, como é que as, as pessoas do mundo, dos materialistas, podem entender o que a Gaudinha Mata está fazendo? Eles querem, que nós, eles querem que as pessoas abram escolas, hospitais, mas a caridade que a Gaudia Mata faz, as pessoas não conseguem entender. Tais pessoas estão ocupadas com seu corpo e com sua mente. O que a Gaudiya Mata, a entender isso, o que a Gaudiya Mata está fazendo, você tem que alcançar um devoto puro dessa eles mesma Gaudiya Mata transcendental e assim você vai enxergar, eles vão te mostrar o que que a Gaudiya Mata faz. Prabhupada Bhaktisiddhanta está procurando o benefício das almas, a Gaudiya Mata transcendental está buscando o benefício das almas e as pessoas externas não conseguem compreender. Quando chandra um herói indiano muito importante quando sua mãe, que vinha ao Harikata de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, quase diariamente. Então, Chandra, o verdadeiro libertador da Índia em relação aos ingleses, uma vez ele também veio falar com Shira Bhaktisiddhanta e foi receber as bênçãos de Prabhupada porque ele queria liberar a Índia do domínio britânico. Ele era um freedom fighter, um lutador pela liberdade, era o nome desses independentistas indianos do começo do século 20. Então, ele disse, um, disse para o olha, tem tanta gente que vem aqui no seu templo, por que, que você não, não, não me deu um pouco dos seus jovens para que eles é, venham lutar pela liberdade conosco. Façam parte desse grupo, dos Freedom Fighters, dos lutadores pela liberdade. O que eles estão fazendo aqui? Só cantando, eles não estão fazendo nada? Essa é a concepção de um materialista. Mas o que um genuíno sábio está fazendo, você só pode entender se você fica com ele. O Prabhupada Bhaktisiddhanta disse, o que você quer fazer? Qual é o seu objetivo? Prabhupada perguntou para ele. Ele disse, olha, Subhas Chandra Bose disse, o meu objetivo é liberar a Índia. Fazer a Índia livre. Eu quero arranjar a liberdade da Índia. Esse é o meu objetivo. Que tipo de liberdade você. De que tipo de liberdade você está falando? Perguntou o Bhakti Siddhanta Prabhupada. Você quer dizer a, a, a, a liberdade do corpo? a liberdade da mente, o que você quer dizer com isso? Ele não conseguiu dar uma resposta. Você já leu o Bhagavad Gita? Ele disse, sim, eu já li o Gita. Você foi neste verso, você se lembra deste verso, então, se você leu o Gita, que a alma condicionada abandona um corpo e depois ela aceita outro corpo? Sim, eu li. Se você lê o Gita diariamente, você se lembra desse verso. Então você acredita que as pessoas abandonam o seu corpo e depois vão receber um outro corpo. Você acredita? Sim, eu acredito. Respondeu esse herói indiano. E Prabhupada disse, então, você está ocupado fazendo a Índia livre do domínio britânico, e eu quero fazer todas as divatmas, todas as almas que tomam abrigo na Gaudiya Mat, eu quero fazê-las livres para sempre. A sua liberdade diz respeito somente à Índia, mas por quanto tempo, quando eles abandonam o corpo, eles podem nascer nos Estados Unidos, eles podem nascer na África, quem vai dizer? Existe alguma garantia? Não, existe, não existem garantias em relação a isso. Você está ocupado em pensar nesse, nesse ponto, em liberar a Índia. E você quer lutar contra os britânicos, contra os governantes britânicos? Sim, respondeu Chandra Bose. Mas aí Prabhupada disse, falou para ele, vamos supor que você nasça na Inglaterra na próxima vida. E você vai lutar com a, Ingl com a Índia ou, ou, ou a favor da Inglaterra? Quem que você vai lutar se você nascer na Inglaterra? Imagine que no próximo nascimento você nasça lá na Inglaterra. Você vai lutar contra quem? A favor de quem? Ele era um, um político, um herói, um homem muito inteligente. Ele ficou em silêncio. Ele falou, eu entendo o que o senhor quer dizer, ele disse para Pada Batshidanta. Ele falou, mas para mim é tarde. Eu já me, me dediquei a vida a isso, à liberdade da Índia. Eu deveria tomar abrigo, sim, dos seus pés de lótus para sempre, porque você é um sábio verdadeiro. Mas eu já me comprometi com isso. Mas qual era o comprometimento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada? O tempo todo, o, dele, o comprometimento dele era noite e dia. Ele pensava, ele planejava diferentes tipos de técnicas, de programas, de atividades para uh, liberar as almas condicionadas, o tempo todo. Às vezes ele organizava uma exibição em Dhaka, ou na estação de Haurá, ou em Hillerabad, em Mathura. Ele fazia mostras, porque naquela época não tinha computador, não tinha vídeo. Agora pregar, a pregação ficou fácil, mas não existe pregação verdadeira. Muito bem, naquela época era muito difícil divulgar as coisas. E o estava pensando o tempo todo como ah, liberar essas almas da ilusão. Às vezes ele publicava livros, publicava revistas em diferentes línguas da Índia, inglês, mandando devotos em diferentes lugares para pregar. O tempo todo. Distribuindo Prashada. Fazendo o parikrama, organizando a peregrinação ao Dhamma Sagrado. Esse é o sintoma de um sábio. Alguém perguntou para o Prabhupada Quem é um sábio? Alguém perguntou para o Prabhupada Bhaktisiddhanta: Prabhupada, quem é um sábio? Como se comporta um sábio? Ele disse: aquele que está sempre, 24 horas por dia, ocupado em fazer alguma coisa para o Senhor, Guru e Vaishnavas, e para todas as almas condicionadas. Ele não repousa. Ele não descansa. Ah, agora eu vou descansar, deixa eles morrerem. Não. Um sadhu, a vida inteira dele é dedicada aos pés de nosso Senhor Supremo. Então, ele está sempre ocupado em fazer alguma coisa. Ele não pode perder tempo o tempo todo, em Hillerabad, em Varanasi, em Mathura, em Kanpur, em todos esses lugares, Shilabak Siddhanta Sarasvati Prabhupada, abria templos e arranjava o benefício eterno das almas, para que as pessoas pudessem ir naqueles templos e obter um ideal espiritual verdadeiro, e aqueles que moravam no templo, ele colocava em prática aquele idealismo, aquele caráter, ele fazia com que o comportamento deles fosse de alta classe, se eles fizessem qualquer coisinha errada, as pessoas de fora poderiam olhar e falar: aquele sannyasa, aquele brahmachara, aquele devoto está fazendo uma vida errada. Então, por isso, o Prabhupada Danta corrigia todos eles. E por isso, Bhishila Satchitananda Bhaktivedanta Thakur costumava dizer: para organizar. Para manter ativa uma organização espiritual, é necessário, nós precisamos de pessoas, precisamos de muitas pessoas, precisamos de manpower, de poder humano, de força física. Nós vamos admitir isso. Ok, mas nós não podemos deixar entrar aqui dentro pessoas cheias de tamas, de ignorância, que vão agir de maneira terrível, se comportar mal, e isso vai provar que não existem sábios no mundo, que os materialistas vão cuspir em tais pessoas, vão dizer, ah, esses são os devotos. E então, antes de abrir uma, uma organização espiritual, você tem que analisar a, condi a condição dos templos de hoje em dia, veja como eles estão, veja como eles estão. Prabhupada e Bhaktivedanta Thakur já estava, Thakur já estava fazendo uma, uma premonição, uma previsão para o futuro. Em primeiro lugar, se você quer abrir uma organização espiritual, você tem que ter um comportamento ideal, um ideal elevado. Se você permitir as pessoas para dentro do templo, o ideal deles tem que alcançar a perfeição. Caso contrário, você vai estar abrindo um, abrindo um templo inútil. Você precisa corrigir o caráter das pessoas. Caso contrário, o templo será inútil. Bhakti Thakur queria dizer que não devemos tentar fazer grandes templos. um prédio gigantesco, porque isso vai ser uma, uma dor de cabeça para você, você não vai conseguir se concentrar no Harikata, isso vai ser uma grande dor de cabeça, você não vai conseguir se concentrar no Haribhajana, você vai ter que pensar em manter o prédio, quem vem, quem vai, alguém está fazendo porcaria na guest house, na, na hospedagem, na pensão, as pessoas pagaram, não pagaram, elas chegaram que horas, que horas estão indo embora, isso é tudo uma dor de cabeça, é por isso que Bhaktivinoda Thakur disse, não abra templos grandes. Não construa prédios gigantescos. Por que Bhaktivinoda Thakur disse isso? Por que ele disse isso? Prabhupada Bhaktisiddhanta depois, porém, abriu 64 templos e Bhakti tinha dito para ninguém fazer isso. Como, como nós vamos harmonizar esse ponto? O fato de que Bhakti Nanda tenha dito não e Bhakti Siddhanta tenha aberto 64 templos. Nosso Guru Varga nos ensina que essa instrução não era dirigida a Bhakti Siddhanta Prabhupada. Prabhupada quis construir templos com o idealismo perfeito, com ideal perfeito, onde você ia alcançar a perfeição, onde você, se você fosse num templo dele, você alcançaria tudo, todas as informações, todas as atividades perfeitas. E ele organizava o templo de tal maneira para que todas aquelas pessoas que ficassem ali eles fossem pregadores perfeitos, exemplares. Aqueles que estavam adorando os Pujares, eles também eram pregadores através do Puja. Os cozinheiros também eram pregadores perfeitos. Os cozinheiros também eram pregadores? Que coisa impossível, sim. Aqueles que limpavam a gaudia mata também eram grandes pregadores. Eles eram pregadores inativos. Eles não estavam ativos pregando, mas eles eram capazes de pregar. Qualquer pessoa que viesse de fora teria uma impressão perfeita, observando o caráter e o comportamento de todos eles. Eu costumava cozinhar de Shambhaba. Ninguém me deu esse serviço, porque o serviço é de Radharani. Eu entrava na cozinha, fechava a cozinha. Eu nunca tinha cozinhado antes de chambaba mas pela misericórdia do Senhor Supremo, eu cozinhava com a cozinha fechada. Eu não deixava ninguém dentro da cozinha para ver o que eu estava fazendo para a Gopinata, para a Deidade. Eu não deixava ninguém entrar. Eu estava cozinhando para a Gopinata. Depois de tomar prachada, você não pode voltar para a cozinha. Não, você não pode, a gente não pode permitir isso. Você tem que entrar no templo, cozinhar. Enquanto você cozinha, você não pode ir no banheiro, você não pode passar urina, nada. Tão austero. Eles me achavam uma pessoa terrível, era um terror. As pessoas precisavam de um pedacinho de sal e ele não deixava eles entrarem na cozinha. Eu falava, pode sair. Eu fiz uma revolução. Mas por quê? Porque essas eram as regras escritas de Prabhupada Bhaksidanta. Você vai tomar prachada e você vai comer? Não. Primeiro você tem que tomar banho e ir para a cozinha. Como que é o Archana? Você não pode adorar a Deidade depois de comer prachada. Nenhum gole de água você pode tomar. Primeiro você adora a Deidade e depois você bebe água. Então, Prabhupada estabeleceu um idealismo rigoroso entre todos os devotos. Para que se mantivesse a perfeição do comportamento como ele foi explicado por Chaitanya Mahaprabhu. É algo inacreditável. Hoje em dia parece uma historinha, uma alegoria, uma metáfora. Mas Prabhupada realmente estabeleceu a perfeição em todos os membros da Gaudiya Amat. Hoje em dia parece uma história, uma história fictícia. Ninguém acredita que ele era capaz de fazer isso. Os jardineiros que cresciam, as flores e as frutas, eles eram personagens sóbrias, grandissados, treinados no controle dos sentidos. Um dia, um grande eh, advogado veio até a Chaitanya Mat, prestar reverências a ao ocidental. Algumas vezes as pessoas materialistas prestavam reverências, mas eles não sabem o que é prestar reverências. As reverências deles eram incompletas. Mas eles vinham mesmo assim prestar reverência assim para Padre Eu vim até você ouvir algo, ouvir uma aula. Mas Prabhupada não dava aula para essas pessoas. E Bhakti Pramodhpurigusama Raj contou, não tente dar aulas. Ele disse para o eu não tento dar aulas para ninguém. Cuidado, não tente dar conselhos, não tente dar aulas para as pessoas privadas. Dê seu Harikata. Ah, o que Maharaj quer dizer com lecture é dar broncas, dar, dar instruções pessoalmente para as pessoas. Fale, dê instruções durante o Harikata. Dizia Bhakti Pramodho Maharaj. Muito bem, se o Pada olhava para alguém, se conseguia enxergar o que estava dentro do seu coração. Esse era o sistema. Se o preocupado queria observar algo positivo e ali ele se revelava diante de tal pessoa ou do público que tivesse um coração aberto. Mas se ele via algum humor negativo, uma energia ruim, ele se fechava. Se ele via que a pessoa era um grande materialista, ele fechava o coração, ele fechava as portas, se escondia. E se ele via que uma pessoa a receptiva, aberta, para o Padre aos poucos dizia: passava, transmitia conhecimento, ensinamentos. Então, uma vez veio esse advogado, e para o Padre disse: Você pode ir ao jardim lá, lá fora. Tem um devoto lá fora. Converse com ele, ele está no jardim, está na horta. Que jardim? É lá, lá naquele jardim. Tem um homem plantando umas plantas lá. Vá lá, encontre com ele. Ele vai te dar grande conhecimento. Então, o um advogado com toda a família foi até lá. Não encontrei ninguém que pudesse <risos> dar harikata. Só tinha um, um homem lá com um paninho enrolado na cintura, coberto de lama. e Ele voltou para o par da e Você falou que tem um sábio lá? que tinha um devoto lá que poderia dar harikata para nós, para a minha família. Não tem ninguém lá. Ninguém está lá. Alguém está lá. Sim, tem um jardineiro lá todo sujo. Meu padre disse, eu, fal... eu, sim, eu quis dizer ele. Vai falar com ele. Para quebrar o falso ego dessa família, Prabhupada era expert em quebrar o falso ego das pessoas. Prabhupada dizia: nós podemos convidar todos os importantes membros da sociedade, mas ao mesmo tempo, nós podemos colocar uma placa dizendo: que ninguém entra. Nós devemos convidar todas as pessoas importantes e colocar na porta uma placa com escrito: proibida a entrada. Obviamente seriam pessoas importantes de acordo com a própria sociedade, para que eles percebam que a Gaudiya Mata não é algo barato. Eles não conseguem entender que tipo de tesouro tem aqui dentro. Eles vão achar que isso aqui, que aqui dentro não tem nada, porque eles não enxergam a verdade transcendental. Então Prabhupada Abaxidanta colocou um pouco, de tem, um pouco de opulência nos templos para que as pessoas pensassem que nós não éramos mendigos. Na verdade, nós somos mendigos. O Senhor Supremo diz, eu sou Niskinschana, eu não tenho desejo material, diz o Senhor Supremo. Ele diz para, Nis, para Rukmini, eu sou Niskinchana. E aqueles que são Niskinschana, aqueles que não têm desejos materiais. Niskinchana quer dizer, sem desejos. Todos os, gra os grandes santos são sem desejos, eles não querem fazer, ter propriedades, mas para atrair as pessoas. Eles arranjam, eles arranjam as coisas uh, com conforto, com beleza para que as pessoas se aproximem. E por isso, quando as pessoas se aproximam, eles chegam no templo, e dentro do templo, eles encontram, podem encontrar algum devoto verdadeiro, como esse jardineiro. Esse jardineiro era um grande pregador. E ele começou a dar harikata. E o advogado ficou chocado. Ele pensou, nossa, ele deve ser um, um analfabeta. Mas ele era um grande santo que estava servindo para a Bupada ali na horta. Um discípulo de Prabhupada. E Prabhupada Bhaksidanta colocava diferentes devotos em diferentes serviços. Por exemplo, Asham, Asham Maharaj ele, ele era muito atraente, muito bonito, muito educado, alto, é, estudado. E Prabhupada Bhaksidanta testava ele. Ele dava, dava para esse discípulo dele que era de uma família é, elegante e, estudado, ele colocava ele para plantar. Ó, oh, vai lá, pega aquele, aquele terreno ali e vai cultivar ele, por favor. E ele dava sacos de batata para ele carregar. A natureza de preocupada da era de quebrar o falso ego dentro de todos nós. Enquanto o falso ego estiver presente, o seu comportamento a sua cozinha a sua pregação e o seu parikrama, tudo isso é inútil o que você vai fazer com o parikrama se você ainda tem falso ego se você ainda não é humilde se você não tem submissão o que você vai fazer no parikrama? Rupa e Sanatana eles costumavam viver em Vrindavan vejam a natureza deles Veja como era o estilo de vida deles, como eles viviam, você sabe? Todos esses grandes santos vivem de maneira muito humilde. Vrindavana é um lugar único. E Vrindavana e Navadvipdam são não diferentes. Então a manifestação um dos dois lugares vem da mesma fonte, não é que seja exatamente o mesmo lugar, mas eles são não diferentes, tanto na para quanto Vrindavana. E um dia Parvati pergunta para a Shankara Bhagavan, para o senhor Shiva. Ela ouve falar de Gauranga. Ela fala para o Sr. Shiva uh, Prabhu. Sumi. Quem é Gauranga? E você tem que entender que nos, nos, nos passatempos está descrito que Devi Ma, que Mahamaya, de vez em quando ela abandona o corpo e volta é, para sua posição. Como Sati, ela, ela vai queimar o próprio corpo e depois ela vai nascer como Parvati e vai nascer nos Himalaias, fazer, e fazer austeridades no sul da Índia, em Kandakumarika, na beira do oceano, do oceano Índico. Então Parvati vai fazer austeridades ali para se casar novamente com Shiva. Então em algumas vezes ela abandona o corpo, e tem passatempo de voltar a fazer austeridades como ser humano para alcançar a posição de Mahamaya, de Adi Muito bem. Ela pergunta, Parvati pergunta para ele, quem é Gauranga? Quem é? O que é Navadripa? E o senhor Shiva vai dar uma resposta para ela. Aquele que você conhece, como o querido de Radha, você conhece o divino casal Radha Krishna? Então, Radha e Krishna são Gauranga. Radha e Krishna em é uma forma combinada. uma forma combinada. Radha e Krishna vem como Gauranga. O que Portanto, que Vrindavana é não diferente de Navadvipa, porque eles vêm na forma de Goranga para Navadvipa. Você se lembra desse Kirtana? Talvez você saiba. Não, não é possível ver a diferença entre Navadvipa e Vrindavana. Diz esse Kirtan. Muito bem, sobre o Dhamma sagrado, sobre e Govinda, pela misericórdia dos Vaishnavas, nós recebemos muitas informações. Mas com esse corpo material, entrar no Dhamma é muito difícil. Então eu gostaria de voltar para Nilachal Dhamma para Jagannatha Puri onde Goranga Mahaprabhu vai pedir aos devotos permissão para fazer Parikrama o próprio Krishna na forma de Chaitanya Mahaprabhu vai pedir permissão para os devotos portanto nós temos que entender os seus sentimentos quando o Senhor diz algo quando Ele faz algo tudo é para, os nossos, para a nossa compreensão para o nosso benefício tudo que o Senhor faz a cada passo dele tudo é para nos ensinar algo nós temos que entender isso sabemos muito bem que qualquer ação do Senhor Supremo na forma de Chaitanya Mahaprabhu é para o nosso benefício Neste verso está dito que Chaitanya Mahaprabhu faz tudo para ensinar as almas condicionadas, as pessoas, aqueles que têm interesse em fazer bhajana, em adorar Krishna. Todos os segredos do bhajana, todos os segredos relativos a todos os níveis da adoração. Mas as pessoas comuns não podem nem imaginar o que está sendo ensinado por Mahaprabhu. Muito bem, cada uma das suas ações tem esse valor fundamental. Pois tudo o que ele faz é para nos ensinar como é o procedimento da vida espiritual, do bhajana. Bhajana significa adoração, significa o canto dos santos nomes, significa a nossa vida espiritual. Então, ele pediu para os devotos, por favor, ó oh, devotos, me permitam, deixem eu ir para a Vrindavana. Eles foram até os devotos com humor humilde, mas os devotos não deram permissão. Se o Prabhu for embora, nós vamos ficar cegos aqui. Eles não davam permissão. Então, mas assim, Sarvabhuma Bhattacharya, Arayaramananda, eles falaram, se a gente ficar Tá, é, brincando com ele, não é bom. Vamos dizer para ele, então, olha, agora chegou o inverno. Você pode ficar aqui. Depois vai ter as, o, o, o, o, esse festival, e depois vai ter o Atayatra, depois vai ter o inverno. Eles não queriam permitir que Krishna fosse embora, porque Krishna era a alma e a vida deles. Então, Finalmente, Mahaprabhu consegue ir. E com todo o entusiasmo, eles acabam dando permissão. E Mahaprabhu se vai até Vrindavan. Não estou falando dos esforços que ele fez da primeira, antes. na primeira vez ele, ele não conseguiu ir. Nós não podemos chamar esta questão, essa sua tentativa, de um de, de um Uh, de um erro, de uma coisa que falhou, porque tudo que Deus faz, tudo que Mahaprabhu faz é um sucesso. O propósito, o propósito dele era era diferente. Ele queria encontrar upsanatana, na verdade, que encontrar Ganga, Ganges, o Ganges. Mas externamente ele dizia: "Eu estou tentando ir para Vrindavana. Ele vai dizer que Gadadara estava muito triste porque eu não deixei de vir comigo, por isso eu voltei. Por isso eu não consegui chegar até lá. Mas isso é a misericórdia do Senhor. Ele tem outros planos. Ele fala isso de maneira humilde. Eu falhei porque eu dei dor no coração de Gadadara Pandita. E ele ficou triste comigo. Então eu não consegui chegar até a Vrandavana. está ensinando algo para nós ao dizer isso. Se você tem alguma ofensa, ele não está fazendo ofensas, Ele está só nos ensinando. Se você começa, comete uma parada, algum erro, dar a dor a algum devoto, isso vai ser uma barreira na sua vida devocional. Ir até o Dhamma se torna uma barreira se você faz isso. Porque o Dhamma é Balarema Tattva, ele se cobre se você comete. É, esses erros, você vai ver só árvores e lagos, isso não é nada, isso não é o verdadeiro Dama. Muitas vezes, os devotos vinham encontrar Bhakti Pramod Purigoswami Maharaj, o guru de Shamdas Babaji. E Bhakti Pramod Purigoswami Maharaj perguntava: de onde vocês vêm? E Bhakti Pramod disse: olha, eu vim agora de Vrindavan. Nossa, você gostou de ir lá? Ele falou: não, Vrindavan está toda suja cheio de macaco, e não tem saneamento básico, está cheirando ruim. E Bhakti Pramodhupurigo Samaraj dizia, ele disse que ele veio de Vrindavana, essa é a Vrindavana que ele viu. Então, para o Guru Deva, Bhakti Pramodhupurigo Samaraj estava ensinando Shambhava ao falar dessa maneira. As pessoas olham o Vrindavana com o coração sujo, com os olhos sujos. Eles veem macacos, urina e fezes e voltam. Nós somos trapaceados. O Dama não se manifesta. O Bhaktivinoda Thakur não é um tolo. O Bhaktivinoda Thakur vai dizer: Damera Swarupa a forma eterna do Dama pode se manifestar diante dos devotos sinceros. Se eu for ao Dhamma, isso não significa que eu posso ver o Dhamma. Quem pode lhe ajudar a ver a forma eterna do Dhamma? A aparência do Dhamma não é a forma eterna do Dhamma. Narottama Dastakur chorava e cantava. Que kirtana ele cantava? Ele cantava esse lindo kirtana. Bhaktivigena Bharati Maharaj Shilagurudeva Muito frequentemente citava esse verso de Narottama Das Thakur. Quando Nityananda vai me dar misericórdia. Quando Nityananda vai me dar misericórdia, quando meus desejos materiais se forem e me deixarem, quando meus desejos materiais evaporarem da minha vida, mas sem a misericórdia de Nityananda nós não conseguimos esse feito. Nós só alcançamos a misericórdia. Se aceitamos, se lhe mandamos embora todos os nossos de desejos, se a minha mente se liberta de todas as contaminações materiais. Então, com os nossos defeitos, com os nossos anartas, nós não podemos enxergar o Dhamma das Thakur escreve isso num kirtana para nos ensinar. Quando a minha doença material for curada, for curada para sempre, e meu coração se purificar, eu vejo Shridana Vrindavana, finalmente. Quando a minha mente se tornar li limpa, Cintilante, Bishai brilhante. Quando eu puder ver, Sridham Vrindavan. Agora, Nityananda Prabhu vai dar permissão. A Jiva Goswami Ele vai dizer Vá rapidamente para Vrindavana Porque o Senhor dá ordens para cada um Ele deu ordens para Rupa Para Sanatana Goswami Então sob a guia Gossami, Pada, né? de Rupa Goswami Padana De Sanatana Goswami nós podemos ir até Vrindavana, quando o Mahaprabhu queria ir até Vrindavana, ele queria tomar a permissão dos devotos. Sabemos que a primeira viagem não foi, não foi nenhum tipo de falha, nenhum sucesso, mas Mahaprabhu vai dizer isso, por humildade, ele vai dizer a minha... A minha viagem foi um insucesso porque eu cometi ofensas. Por que ele faz isso? Para que a gente entenda que se a gente comete aparadas, a gente não tem direito de ir para Vrindavana. Então, Mahaprabhu quis ir para Vrindavana. Não pelo caminho principal. Tinha um caminho que ia direto até lá. Mahaprabhu, ele vai pela floresta para evitar o contato dos materialistas. O segundo ponto que nós aprendemos é que aqueles que realmente são interessados em ver Vrindavana, eles têm que evitar a associação do mundo material. Esse é o segundo ponto, mas o primeiro ponto é não cometa nenhuma ofensa. Se você comete qualquer tipo de ofensa, você não vai ver a forma transcendental do Dhamma, só a forma material. E a segunda indicação é, quando ele está indo para a Vrindavan, ele vai pela floresta. Ou seja, ele evita a associação com os materialistas. Mahaprabhu, por que ele teria que ter medo? do tigre e do elefante. Ele está dentro do coração do tigre. Mas, Mahaprabhu está dentro do coração do elefante. Então, com ele, dois brahmanas seguem Mahaprabhu nessa viagem. Eles estão morrendo de medo da floresta. Quando ele vem que Mahaprabhu entra, dança na frente do tigre, eles morrem de medo. Mas, o tigre não vai fazer nada. Ele não vai ferir nada, ele vai, e Mahaprabhu canta e dança na frente do tigre, Hare Krishna, Hare Krishna, para liberar todos os animais ferozes. Mahaprabhu quis liberar todos os animais ferozes. Por que ele foi pela floresta? Um dos motivos é porque ele queria liberar os animais ferozes, e outro motivo era porque ele queria se livrar da associação e evitar a associação dos materialistas. Depois de tomar sanyas, onde foi Mahaprabhu? Para o sul da Índia. Lembram? A primeira viagem dele foi para o sul da Índia, encontrar Raya Mananda, os mistérios. Ele vai descobrir o Brahma Samhita, o Krishna Charanamrita, ele vai trazer estes livros sobre Rasa Tattva, sobre a criação, Tattva Siddhanta. Mas lá está explicado no Chaitanya Charitamrita, que quando Mahaprabhu corre lá, ele tem pernas longas, ele diz Krishna, Krishna, Krishna. Krishna. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. O que Mahaprabhu vai andando dizendo Krishna, Krishna, Krishna, Krishna? Krishna. Geralmente ele canta o Mahamantra, mas naquele momento ele canta Krishna, Krishna, Krishna, Krishna. Então ele passou por ali e ele toma abrigo em Krishna. Para que os Mayavadis, ele pronuncia o nome de Krishna no tempo todo, para que os Mayavadis, para que os budistas, para que os materialistas não se aproximassem dele. Porque todos sabem que no sul da Índia está cheio de Mayavadis. No sul da Índia se você ver um mayavadi e encontrar com um budista, você tem que ir mayavadi com um budista. Mahaprabhu, você tem que sair correndo e tomar banho no Ganges, no água de roupa. Você se contamina de olhar para o mayavadi. Se você olhar para o mayavadi, você tem que tomar banho de roupa, cair no rio sagrado de roupa. Esse é o nível de purificação da visão. Para boa. As pessoas não entenderam por que a roupa também fica contaminada. É uma contaminação sutil. É uma contaminação de energia sutil. Você não pode vê-la externamente. É uma contaminação sutil, que não é invisível. Do lado de fora você não consegue vê-la. Se alguém for carregar to carry some rice, arroz, se chata haridas. E se um materialista Mahapurna tocasse Mahapurna o arroz que Mahaprabhu Mahapurna fosse comer depois, so Mahaprabhu realizava many, isso. Nós não conseguimos entender esse tipo de refinamento, de percepção energética, de contaminação. Então, Mahaprabhu vai para o sul da Índia gritando Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna" para evitar todos aqueles que não tinham fé no Senhor, para que ninguém se aproximasse dele. Ele toma abrigo dos santos nomes de Krishna. Então, ele atravessa a floresta para liberar as almas ferozes e para evitar a associação materialista. E qual é o terceiro ponto? Ele vai atravessar a Índia por dentro de uma floresta para chegar até lá. E ele vai ter o sentimento de viajar na direção de Vrindavana. Ele queria sentir, atravessando a floresta de Jarikanda, ele ia encontrar pedras e árvores como se ele estivesse na antiga Vrindavana. Isso é importante para Mahaprabhu. Quando Mahaprabhu vai ao sul da Índia, na beira do Kaveri, está escrito no Chaitanya Charitam, quando Mahaprabhu observa o rio Kaveri, ele pensa que é Vrindavana, que é o Jamuna, que é o rio Jamuna, está escrito. O que falar do rio Kaveri? Quando o Mahaprabhu faz seus passatempos em Jagannatapuri, ele acha que o oceano é o rio Jamuna. Você não consegue entender o motivo disso com o seu cérebro material. Isso é algo que você precisa realizar com muita profundidade. Ele pula no oceano como se ele estivesse entrando no Yamuna. Não é o Yamuna, é o, é o oceano. Mas ele sente que é o rio Yamuna. Ele pensa que é o Yamuna. E lá ele pula. Porque ele acha que o oceano é o Yamuna. E ele enxerga Radha Krishna dentro da água do oceano. Então está o tempo todo nos dando conselhos. Você tem que manter esse tipo de sentimento. Caso contrário, você vai perder, você vai fracassar. Mahaprabhu quer dar conselhos a Raghunath Goswami. Quando Raghunatha Goswami, o que fazer e o que não fazer. Mahaprabhu vai dizer... Eu arranjei um guru para você, Sorupa Gosai, é seu guru, você pode perguntar para ele. Mas, Sorupa Gosai vai responder, ele quer ouvir dos seus lábios alguma coisa. meu diz, ok. Não tente comer coisas muito saborosas. Não fale de coisas materiais. Pare a discussão de coisas materiais. Tanto de falar, quanto de ouvir sobre isso. Tanto ouvir, quanto pronunciar coisas materiais. Tente frear isso. E três, evite... Ah, dois, evite comidas saborosas demais. Com toda a concentração, sinta que você está Vrindavana. Com esse sentimento, pense que você está servindo Radha e Govinda o tempo todo. Então, esses são os três conselhos. Evite conversas materialistas, ouvir e falar. Não coma coisas deliciosas demais. E pense em Radha e Govinda e tente servi-los a qualquer, qualquer uma das suas ações. Então, Mahaprabhu vai atravessar a floresta de, de Jharikanda e ele quer sentir que ele está na floresta de Vrindavana. Então, nós temos que aprender isso, nós temos que sentir que estamos em Vrindavana em qualquer lugar. Pensar em Vrindavana. Então, Balabhadra, iria cozinhar alguma coisa. Mas na floresta não tinha o que? Mercado. Mas Eles encontram algumas pessoas de uma tribo e eles conseguem conseguir arroz. E eles cozinham arroz. Ah, não está escrito exatamente que eles são pessoas de tribos. Está explicado que eles encontram algumas pessoas no meio da floresta, em algumas vilas, eles comem shak, verduras. Eles coletam shak, algum sabe de alguma, alguma verdura, alguma vegetal que estava disponível na floresta, e eles cozinhavam esse arroz e esse shak, essas folhas, e Mahaprabhu comia isso. Ah, então Krishna vai, Mahaprabhu vai até Varanasi. Mahaprabhu vai até Varanasi e depois para Hillerabad. Em Varanasi, Mahaprabhu vai liberar os Mayavads. Ele vai num templo de Mayavadis, prega para eles e eles entendem a verdade suprema. Depois disso, ele vai até Vrindavana. Em Hillerabad, Mahaprabhu vai encontrar Rupa Gosami Padhyanupama, passo a passo, ele encontra, ele faz todos esses percursos. Finalmente ele vai até Vrendavana, ele escolhe um lugar muito solitário, perto de Krurgat, o ponto onde a Krura entrou na água e viu Krishna e Balarama dentro da água, e depois, quando ele saía, ele via Krishna e Balarama sentados na carruagem. Mahaprabhu escolhe esse lugar para não, não deixar que as pessoas de Vrindavana, que as pessoas comuns, fossem até ali. Ele era tão lindo que as pessoas vinham vê-lo, perturbá-lo. Quem é esse que é tão impressionante? Quem ele é? Diariamente, ele ia até Vrindavana receber o darshan de Yamuna, naquela época, naquela época, em Vrindavané, Kuvinda, Gopinata, Madana Mohana, todos eles, aos poucos eles se manifestaram. Na época de Mahaprabhu, eles não estavam lá, mas pela misericórdia de Mahaprabhu, eles foram se manifestando ali aos poucos. Ah, então, ele na verdade não queria deixar Vrindavana, porque é, seu, porque é o eterno, a morada eterna de Krishna. Muito bem. Ele vai voltar para o sul da Índia e o tempo todo ele estava cantando o Harinama, o canto dos santos nomes. Então, ele foi até o templo de Imlitala, onde tem aquela árvore de tamarindo. Antiquíssima, que está dentro de uma cápsula de, de, de alumínio hoje, de ferro. Que Mahaprabhu vai ali e encontra um Vrajabassi do outro lado do rio. O nome dele é Krishnadas. Ele vem, atravessa o rio e ele encontra com Mahaprabhu. Ele presta reverência a Mahaprabhu e diz, hoje aconteceu um milagre. Eu vi você em sonho. Hoje de manhã, depois de deixar a cama, eu, antes de deixar o leito, eu vi você num sonho, disse esse Brajavasi. E agora eu atravessei o rio e encontrei com você. E eu sei quem você é. Eu vou prestar reverências deitados e vou ficar com você. Ele ficou com o Mahaprabhu enquanto ele fez o parikrama de Vrindavana. E ficou o tempo todo com Mahaprabhu. Ele, não, ele nem voltou para casa para avisar. Então, quando você vem de fora, primeiro você passa por Mathura, depois você vai para o Vrindavana. Todos os lugares que Mahaprabhu tomou darshana, eu vou explicar, de Shambhava. E Mahaprabhu encontra um Brahmana. Ah, está escrito que Mahaprabhu encontra um Brahmana que não era considerado elevado. As pessoas não iam tomar prachada na sua Mahaprabhu casa. Mahaprabhu Mas esse mesmo brahma não encontra Mahaprabhu. Em Adi Keshav. Em Adi Keshav. there is some deity, I can explain. Govindu Dev, Adi Keshav, Govindu Dev, uh, Dev, uh, Sinat, Sinatji, and uh, in uh, uh, Haridev, all from ou todos Daparjuna. Está presente. Ou também. Então, todas as, ma, ma, Maharaj citou so, uma série de deidades importantes of que of todas vêm de Daparayuga. Diante de Adi Keshav, a deidade de Adi Keshav, Mahaprabhu it canta e dança em êxtase. É, na verdade, o isso acontece de, atrás do que o, de hoje é considerado que nós conhecemos como o lugar de nascimento de Krishna. O lugar que hoje eles mortem como o lugar de nascimento de Krishna não é o um lugar de nascimento de Krishna, ninguém sabe isso. O, preso, o lugar que hoje em dia as pessoas vão visitar como lugar de nascimento de Krishna não é ali que ele nasceu. Em Shaitanya Charitamita está, está escrito que é perto de Adi Keshav. Tem um prédio quebrado lá. É um arranjo de Yoga Maya. De Mahamaya, diz Maharaj. Mahamaya não quer mostrar onde é que Krishna apareceu. Então as pessoas, o governo, todo mundo desejou fazer um templo e dizer aqui é o lugar de Krishna que Krishna nasceu. Mas eu não vou lá, porque não é o lugar verdadeiro. Não é o lugar verdadeiro. O lugar verdadeiro está indicado no Chaitanya Charitamrita. É um prédio quebrado hoje em dia. É um lugar perto de keshav, da deidade de Keshav. Ninguém sabe. Está explicado no Chaitanya Charitamrita, mas ninguém percebe. E lá, Mahaprabhu dança um com um sentimento de êxtase. E ele encontra esse Brahman, mas também está dançando e cantando? Então, eles estão eles estão atraídos eles, um pelo outro, não, Krishna? E esse Brahmana, se você encontra outra pessoa do teu mesmo nível, do teu mesmo grau de consciência, vocês se sentem atraídos. Então eles se, eles se, se sentem em sintonia. Ah, eu acho que você teve algum contato com uma Puripada, diz Mahaprabhu para ele. E esse homem é o seu discípulo dele. Você é discípulo de Madhavendra, Puripad, Mahaprabhu quer prestar reverências Krishna. para ele. Ele é o próprio Krishna. Ele pode prestar reverências para ele. Você é meu guru-varga. Você, é Guru Você está prestando reverências para mim. Você é Krishna. Não presta reverências para mim, por favor. Eu tenho medo. Mahaprabhu diz que Quando Madhavendra Puripada veio, ele disse muito ele tempo came, atrás, ele veio, esteve aqui, encontrou comigo aqui. Ele tomou prachada na minha casa. Ele tomou prachada na sua casa? Diz Mahaprabhu, eu também quero tomar prachada na sua casa. Mas as pessoas vão te criticar porque eu sou um Brahmana caído. Eu sou um Brahmana mal considerado de baixa é, elevação. Mas Mahaprabhu fala, como assim? Meu Guru Varga Madhavendra Puripada fez? Se meu Guru Varga fez, eu não tenho o que discutir. Se o Guru Varga fez, eu te questiono para retificá-los. Isso é grande a parada. Quanto nós estamos aprendendo nesse pedaço desse passamento, passar passatempo de Mahaprabhu? O Mahaprabhu quer nos explicar que o que o Guru Varga faz, não de retificar. Não de calcular, você não consegue entender. O Guru Varga fez, eu posso seguir de olhos fechados. Quem é melhor do que Madhavendra Puripada? Então, Krishna diz, eu vou tomar uma prachada na sua casa. Então, Mahaprabhu, Krishna Chaitanya, depois disso, vai fazer Parikrama. Ele atravessa 24 gatos. Você não consegue. Nem eu me lembro desses 24 gatos que ele vai. Pequenos portos do Yamuna, piers. Eu visitei todos eles, mas eu não me lembro de so, Xambaba. Mahaprabhu tomou banho em todos os gatos. Você consegue you tomar banho die. em cada porto? Mahabou Você morre. Não sai da part. água. Drink, Mahaprabhu uhum, faz esse parikrama detalhado, before, detalhado de todos os so lugares. Então, depois de fazer um grande parikrama, Mahaprabhu quis ficar em Akrurgat. E depois disso, ele vai para as florestas. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Como o Mahaprabhu tomou a decisão e quem foi com ele? Balabhadra também estava lá para cozinhar. E tinha um outra pessoa também servindo o Mahaprabhu. E eles vieram, os três vieram. E com eles, Along with them, our das, da Vajabasi, o nosso Krishna das Vrajavasi ficou junto com eles. E com todos os Vrajavassis, Vajabasi, Mahaprabhu Vajabasi, ficou Vajabasi, ali Vajabasi, e resolveu continuar seu Parikrama. E ele foi para todas as florestas, porque existem 18 florestas principais. Mas existem também subflorestas. Mas as 12 florestas principais. E Mahaprabhu vai, caminha por todas essas 12 florestas, como nós vamos explicar amanhã. Tente se lembrar dos seus ensinamentos o tempo todo. Nós queremos entender os sentimentos de Mahaprabhu. Por isso que nós estamos tentando analisar. Nós vamos analisar isso amanhã. O que ele queria nos ensinar. Que todas as pessoas em Vrindavana. Né? Todas as pessoas. Eles gritavam. Krishna apareceu em Vrindava. Porque alguns deles vão vai informar que Nidyamul, né? ah, alguém teve uma espécie de visão, de alucinação alguém, alguém começou a falar sobre isso olha, Krishna está aparecendo em Vrindavana bem agora eles foram contar para Mahaprabhu e eles chegaram para ele e falaram olha, Krishna apareceu em Vrindavana eles estão dizendo a verdade Krishna está em Vrindavana mas eles não entendem quem é isso é um arranjo de Maya eles chegam para Mahaprabhu Krishna está em Vrindavana e Mahaprabhu ria aonde? olha, apareceu lá no Kaliyada de noite Krishna está dançando né, na cabeça da, da, dos capelos de Kaliya. Kaliya era cheia de cabeças, uma serpente com várias cabeças. Ah, é, Mahaprabhu falou, Krishna apareceu, né? Ele brincava. E Balabhadra falou, Prabhu, eu quero ver Krishna. É o cozinheiro que veio com ele. Falou, olha, Prabhu, falando que Krishna apareceu em Vrindavana, você deixa eu ir ali? E... Hop, seu tolo, senta aqui. Ele era o próprio Krishna, você não entendeu ainda? Krishna estava com ele, mas ele não conseguia entender. Esse é o arranjo de Yoga Maya. Veja os, níveis, os diferentes níveis de consciência. Parece uma comédia. Tem gente que está com Mahaprabhu e não sabe que ele é o próprio Krishna. Nós vamos discutir isso amanhã, para vocês entenderem. Quantas coisas nós temos que aprender pelo Parikrama de Mahaprabhu? Gradualmente a atração que ele tinha, e que atração nós temos que desenvolver sobre esses mesmos lugares, como ele foi para Radakunda, para Chamaconda, para Giriraj, ele não subiu em cima de Giriraj. Por que que ele não subiu? Cooperem comigo. Perdoem que eu vou terminar a aula aqui. Hã Pus Claro que Muito